Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e depois de algumas longas férias, o programa está voltando com notícias maravilhosas, entrevistas para você, seguidor do Rio Mafra Mix. E hoje o nosso tema está um tema muito especial, é um tema que eu tenho muito carinho em falar, é sobre doação de órgãos. E hoje eu trouxe a Dani para conversar comigo, para a gente tirar essas dúvidas aí de você, seguidor do Rio Mafra Mix, que tem ainda dúvidas como eu posso ser um doador de órgãos. Tudo bem, Dani? É uma honra tê-la aqui comigo para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu sei que você tem algumas dúvidas e você gostaria de perguntar para mim essas dúvidas, para que a gente possa contar para os nossos seguidores aí do Rio Mafra Mix. Olá, Lucimara, tudo bom? Realmente é um assunto muito importante e que acaba gerando muitas dúvidas. Como, como o que é preciso para ser um doador de órgãos? Então... Estava olhando aqui, estava te explicando que você tem algumas dúvidas, né? Hoje, para a gente ser um doador de órgãos, a gente não precisa deixar nada por escrito. Antes, a gente tinha lá na nossa carteira de identidade, mas a lei retirou essa autorização da carteira de identidade e hoje é só a gente comunicando a nossa família. Hoje, muitas pessoas conversam sobre vários assuntos e é sempre bom a gente estar tá ali na roda da nossa família, conversando que eu posso ser um doador de órgãos, né, para ajudar outras pessoas. É o momento que você tem de ajudar outra pessoa para viver. E quais são os tipos de doadores? Então, a gente tem dois tipos de doadores, sabe, Dani? A gente tem o doador vivo, que é aquele paciente que ele pode doar para a sua família um órgão. Ele pode doar um rim, um fígado, a parte do pulmão, né, para o seu familiar. E quais são os tipos de doadores? Então, nós temos dois tipos de doadores, Dani. Nós temos os doadores vivos, que são aquelas pessoas que são compatíveis com outras e que podem doar parte do rim parte do fígado, parte do pulmão para outras pessoas, então, como eu já falei, compatíveis. E temos também o doador falecido, que são aquelas pessoas que evoluem para a morte encefálica em decorrência de um traumatismo craniano, de um AVC extenso, né, que evoluem para a morte encefálica e elas podem doar vários órgãos, então, para outras pessoas. E como você falou da morte encefálica, como eu posso ter certeza desse diagnóstico? Então, Dani... A certeza do diagnóstico de morte encefálica, ela é realizada por um protocolo regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Por, é, ele é avaliado por três médicos e por um exame comprobatório né, da morte encefálica. E quais são os órgãos e tecidos que podem ser obtidos de um doador falecido? Então, hoje as pessoas podem doar o coração, os rins... O pulmão, o fígado, as córneas, pele, ossos, veias. Mas afinal, para quem vão esses órgãos? Esses órgãos, Dani, eles vão para pacientes que necessitam de transplante e estão em uma lista de espera, tá? É, eles aguardam essa lista de espera e para cada modalidade de transplante existe uma lista onde os pacientes são inscritos pelas equipes Transplantadoras, né? Por meio de um sistema que cabe uma central que regula esses órgãos. Daí, e após essa doação, o corpo, o corpo ele acaba ficando deformado? Não é após a retirada dos órgãos é feita uma recomposição do corpo e o paciente pode ser velado normal. Eu agradeço a tua presença aqui para a gente conversar um pouquinho sobre doação de órgãos, Dani, né? Que eram essas dúvidas que você tinha, então, queria contar para você como é e contar para os nossos seguidores. O nosso programa Dicas de Saúde volta semana que vem com mais um tema bem interessante para você. E não esqueça, doação de órgãos é salvar vidas. Você pode, você consegue, digam sim para a doação de órgãos. Um beijo, um abraço, fica até semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde.